Um, e... na croce, um problema de câncer na próxima. E, médico... e o médico falou assim ó, não precisa operar, que não é coisa grave né mas aí o senhor fazer o tratamento, tem que a rádio, então o senhor vai ter que tirar a eu tenho duas tinha duas nada é do douta O Serafim gostou Pô, cadê seu marido? Tá trabalhando? Oi? Seu marido Está tô... ah, trabalhando? <risos> Ela trabalha, eu fico parado. Olha, irmão, vou é assim, é igual a Índia, Mas <risos> que, <risos> que coisa boa a gente estar tá aqui hoje. É. Hoje é. que, que dia que é? Que eu dia não, que não, é? Me puxa para trás aqui, fazendo um roubo. O senhor quer ficar aqui? Assim? Não, não, é, é isso aí, me puxa. Deixa eu tirar não, esse moço já te ajudou a tirar a cadeira lá de dentro do carro. Agora a cadeira está pesada. Esse moço é uma bença. É Qual é o nome é, dele? Natanael. Natanael, também tem que ser, né? É. Um nome bom aí. É. Ó. Olha que beleza que daqui é. história é. bonita pastor, da vamos tirar. O senhor é. não é bom sabe que é, virou chamar, retireiro. Né? Retireiro? Isso é coisa é. boa para trabalhar hoje. Tirar? Tira leite Tira. das Tira. cabritas. É mesmo? É. Tira. Retireiro. E antes de trabalhar ele vem. E nas cabritas. Tira o lenço. tem que cortar é. capim. Sustentar <risos> né? É. Oh, o nome do senhor completo é Alaor? Alaor Sibine. Sibine. E a esposa do senhor? Regina Mendes Gonçalves Sibine. Mendes. Mendes é da minha mãe. Como que chamava a mãe da senhora? Benedita Cândida Mendes. Benedita Cândida Mendes. É. Ela morava onde? Ah, Claraval. É, nessas beiras de Claraval, nessas fazendas por aí. Ela viveu quantos anos? A minha mãe morreu com 25 anos. Teve quatro filhos. Com 25 anos teve quatro é. filhos. E. Quem eram os irmãos da dona. da mãe da senhora? Os, os tios, as tias. Da minha mãe, eu só conheci o... Chamava Geraldo. Geraldo Mendes? É. é o, o, o irmão da minha mãe. E uma irmã chamava... Parece que Terezinha, parece. Ah, Terezinha. Ali em Cristais Paulista, na roça, ali, tinha os Mendes. Deve ser parente da senhora, né? Não sei. E lá tem um senhor chamado... José Marculino, não, José Malta Mendes. Está com 101 um anos, vai fazer 102 agora. É? É. Família muito grande. Gostei. É, de Cristais Paulistas. Cristais Paulistas. Ele é do Cristais. O senhor é de Cristais? O senhor nasceu um monte ali em Cristais? Pastor, eu nasci na fazenda, na Boa Vista, fazenda do João Custódio. Uma fazenda muito falada, muito conhecida. João Custódio. João Custódio. Que lado que ficava essa fazenda? Ela fica a... indo para Cristais, à esquerda, na entrada de Rebrão Corrente. Bem na frente, lá, a 10 quilômetros. Não menos. Nós vamos 10 quilômetros. Tem um condomínio de chácara e uma baía. A rodovia fazer a curva. No começo da conta, tem uma estrada que entra para a direita que vai no meio do de terra. Aí tem uma baia. É naquela região ali. Ali e era a fazenda do Samelo ou não? Não, para cá. Para cá da fazenda do Samelo? É no, no, no sulapão, né? É, sulapão. É, sulapão. Quer, Manu, Manu, Manu, Manu, Manu. É. Oh. Vamos conversar mais aqui. O dona Regina, você não quer colocar a cadeira aqui mais perto do Solaror, não? Mas coloca. Eu disse, senhora, nós vamos fazer. Aonde que o, o, o Solaor conheceu essa dona Regina? Agora é que nós vamos fazer o, o quadro da. Ele já raspou a garganta, mas assim, você agora. É. <risos> Pastor, em 59, nós morávamos no sítio aqui no fundão? É peixe daquela ponte do Rebelo do Sargado que travessa para cima ali. Aquela região ali, depois da ponte que é a subida ali, é uma fazenda conhecida antigamente do, do João Capitão. A esquerda. Do lado direito, lá no alto, é, o povo mais antigo conhece ali como chacra peixe. Chacra peixe? É. E eu morava embaixo, porque aquela ponte ela não era ali. Aquela ponte, antes de começar a baixadinha ali, entrava para a direita, era fazer uma curva, andar mais ou menos 60 metros, aí era a outra ponte de madeira. Já era à esquerda, atravessava. Eu morava logo na frente, num tamperão antigo, de madeira, que era do, do, da, da família dos do, do Chico. Então, era conhecido como Joaquim Chico. Eu morar ali em 59. O meu sogro já fazia nove anos que tinha perdido a esposa. Né? E começou a namorar uma prima primeira minha. Meu sogro. E aí? Começou a namorar e em 59, ele casou. E morava com nós um primo meu, que era irmão da, da mulher dele. Morava com nós. Ele casou, fomos no casamento. Que foi, foi até engraçado. Foi lá na antiga... Fazer Santa Clara, indo para o E o meu primo que morávamos nós, peguei uma bicicleta, viemos para Franca, fomos no casamento, foi uma noite muito chuvosa, mas demais mesmo, e realizou o casamento, aquela chuvarada, aquela torda virou barro, e o meu sogro, como o um noivo, ele pegou um balaio, foi na máquina de beneficiar arroz, encheu o baralho de paella de arroz, jogava naquele, na toda daquele barro <risos> o povo dançar. E virou foi nada, mas tinha uma casa vazia ao lado, né? E o povo deixou da torda e foi para essa casa para A casinha apertada? Não, não era nada. É... Seria uma casinha, só na sala, porque... Eu Aí eu e o meu primo adeus. entrei -me uhum. para a cozinha. E fomos, era fogão de lenha, né? Sentei-me em cima do fogão e estamos ali. O povo, ó, dançando. Eu tinha 11 anos. Ela tinha 11 anos, sabe? Aí quando foi mais ou menos... A mãe, a mãe dela, ou o pai dela que estava casando. Isso, meu é. pai. É. A prima a primeira amiga. Sim. Quando foi mais ou menos ali por as é, quatro e meia da madrugada, chegou um dos que estava namorando a tia dela, a madrinha Jonas. Elias, só que eu não conheço. Ele foi motorista da, da cometa, hum. um, é, tem coisa é, de, de, de, de turco, Elias Miné. Miné. E aí chegou o caminhão para buscar a turma. Ele chegou apavorado, porque Se o caminhão disse isso lá embaixo, o caminhão não saía. Era do baixo. É. E ele só falou assim, olha, quem for agora, vamos, porque eu não posso demorar, senão eu perco a extroção das 6 horas, Sim. que eu estava fazendo tiro de guerra. Sim. E eu e mais o meu primo vazemos. Cheguemos, tempo nesse caminhão, Aí isso que foi, foi, que não foi, fosse. Aí foi embora. E aí meu primo chegou na casa deles, que nós tínhamos embora para a roça, né? Chegou, então, para dentro, falou para mim, primo, vou fazer um mingau de farinha, <risos> nós embora. Pôs a panela no fogo, fogão de lenha, né? Acendeu o fogão e pôs essa panela. Para tudo fugir dele no fogo, deixou a água esquentar <risos> e tachou farinha Virou, virou grude. <risos> Comer é que jeito, papai? Ela aguenta a panela embora do fogão, montamos nessa bicicleta e vai E fomos embora. E a. A que casou era irmã dele, que era irmã Naís, a madraça dela, ficou mais. Duas irmãs daquela que eram solteiras, que era a Oripa e a Amélia. Vocês quiseram, viveram tudo a pé. Lá da Santa, Santa Clara, aqui na, na Vila Aparecida, na rua Minas Gerais. Aqui? E aí o meu soco morava lá, ele resolveu mudar aqui para o município de Claraval, que ali é chamado como Cana Verde. Final do Zé, final do Zé João Mendes muito conhecido na região. Mudou para lá e nesse período o meu, meu primo é, veio morar com ele aqui no Claraval. Ficou um tempo. Depois ele de morou, mudou lá para o Girardim de Freitas lá da Trumbuca. foi lá para lá e no Tali Parreira. Lugar difícil, e ele ia plantar a roça. E alguns camaradas arrumou para derrubar o mato para plantar. E de onde ele tá estava morando, do Parreira, onde ele ia trabalhar, era muito longe. Aí o patrão, o geral de feita fez uma casa de pau a pique. Aí eu falo com uma bacia, porque Onde nós moramos, é a hora dessa que não tem sol mais. Aqui na... Na, na Trombuca. Trombuca. Não tem, quê? O lado direito é um talhado, de pedra, mais ou menos, daria uns 50 metros de, de altura. É reto. Uhum. Frente, tá. Você tá bom? É o caçula. É o caçula? É. Ai, ó. é o caçula. Qual que é o nome dele? Oziel. Oziel. Oziel. Oziel e mais? Daniel e Zaqueu. Raquel. Raquel. E Raquel Zéu, e... né? É. é. Vixe, faz... eu vi o senhor de uma vez, eu fiz um serviço do lado da casa do senhor, pro... não sei se ele era juiz ou ele estava estudando para ser juiz. Do lado de cima, na casa do senhor. Um rapaz baixinho. Faz muitos anos. Faz muitos Nossa. anos. Ah, esse pessoal <risos> lá faz muitos anos. Eu, eu, eu já estava na cadeira de roda, né? Tava não. Tava? Tava. Tava. 35 anos. Você tá com quantos anos eu hoje? Vou, eu vou fazer 43 agora. 43. 43. Idade dos meus filhos. É. é. O senhor já estava, é, porque quando né? o senhor é na igreja, o senhor já estava. Eu já estava na cadeira de rodas, 35 anos. Pois é. É, é, é, advogado, doutor Carlos Diniz. Isso. Doutor Carlos Diniz. Eu, eu atendi é. a mãe dele, a dona Ana. Dona Ana. Nossa, eu estou fazendo serviço para o Ricardo. O Ricardo é Diniz também. Será que é. o Ricardo é irmão dele? Eu não sei. Deve ser sobrinho. O Ricardo lá tem o... O, o Ricardo trabalha no Banco do Brasil. Deve baixinho. ser parente. É. Ah, é, deve ser Diniz, sobrinho. É, é Diniz. O Diniz é muito velho, é. né, tchau. Agora você não vai atrapalhar a nossa não, conversa, não, porque Vem quietinho, tá certo, <risos> mas tá bom demais, vô. O... É. Ó, Ezequiel. É... Zé, falou então. Tem -te você tem que trabalhar, porque que nós. É? Aí, ó. E... e aí, pastor Ronaldo? O meu sogro mudou pra, pra, pra, pra, pra ah. boca lá, de lá ele mudou. Essa casa, eu chamava como Bacia, porque do lado é. direito é um... É muito então, alto. É muito alto. Mas Diferente. o senhor está falando, meu sogro mudou, mas o senhor não... não o senhor só estava é, querendo namorar ou qualquer coisa assim, porque é. o senhor não era casado ainda. Não, não, não. Aqui teve é. era tudo alheio ainda. É. <risos> tudo? Aí ele mudou. Quando ele... Ele estava lá no Parreira, Sim. a minha tia, que era a sogra dele, justo uhum. é, ju, 29 de junho de 63. Uhum. Eu morava aqui no Bom Jardim, tava lá no Giacomo, a Imola. Uhum. Nós tocava café a 40%. Essa idade do seu tio, quantos anos nessa época? Está com 23 anos. 23 anos. O senhor casou com que idade? 24. E a dona Regina? 18. A 17. Quando eu... Tá com 17, anos fez? É. Julho. Julho, mãe. Mas... Um mês de casada ela completou 18. 18 anos? É. Ela completou 18. E... Então o senhor não saiu dessa região, não? não. não, não, não Agora o senhor morou do... lá na, Paris, é, na... Na vila... É, como é que é? Brasilândia. Brasilândia e do Brasilândia o senhor veio aqui mais a perto do Claraval? Olha, a terra aí no Brasilândia, pastor, eu, passo, eu é. 28 anos. 28 anos. Foi quando eu... Meu, é, eu casei... E eu fiquei morando lá. O meu sogro repartiu, me deu pedaço de roça. Né? E ele, mas o, o meu tio, tocou a outra parte. Porque nesse período, o meu primo que morava com ele casou também. Casou e saiu. Aí ficou meu sogro e o, e o sogro dele tocando a roça. Tio João Raiz. E eu fiquei um ano. Depois eu resolvi vir embora aqui para a região no Buritizinho, aqui para cá de São Vista. Sim. vim embora para cá para ajudar o meu cunhado é, é, cuidar dos camaradas. Mas cuidar o quê? Os camaradas na época, é, nós fomos conhecidos em 51. Nós é conhecido. Depois separamos, nunca mais. Ele era um mineirinho que ele teve na guerra de 32. Uhum. Francisco Lodovino Vieira. Nessa época, ele era embaixador de Companhia de Reis. Depois que nós separou, ele nunca mais viemos, aí fiquei meus poucos anos separado. Quando nós fomos encontrar de novo, fomos trabalhar juntos. Lá na fazenda? Lá, era o Buritizinho ali. Buritizinho. É. Vamos trabalhar junto. Ali bonitinho, logo descendo, tem o Córrego do Salgado, né? Tem! Que é município de São José da Bela Vista. Ali para cima um pouquinho do Córrego do Salgado, é, já tem nome de Salgadinho. Salgadinho. É. Porque ali já junta... Esse é o Córrego do Salgado, pastor. É, ele nasce aqui no fundo da Vila Santa Luzia. Sim, Santa Luzia ali. Nasce ali. É. E, e ali vai aumentando as minas d'água, né? Aí atravessa debaixo da rodovia e vai aumentando, aumentando, aumentando e vai circulando. Lá embaixo já é como o corpo do salgado. Aqui, ó, esse negócio aqui tá, tá, tá chamando a atenção aqui do, do pessoal. Como é que ele chama, dona Regina. A, a é. É Serena. Ou Serena. Aí ó. A tá lá. muito bonito. O Solau. Agora me, me conta aqui, os meninos do senhor nasceram aonde? Da é. Na roça? Não, não. Na... Tudo aqui no Brasilândia. Tudo no Brasilândia. No Brasilândia. Depois que o senhor veio para Brasilândia, o senhor não voltou para a roça mais? N não, não. É eu... porque, porque aí, pastor, quando eu eu vim do Buritizinho. Nós mudamos para Franca, até aí era só eu, mas a Regina. Quê? Aí o que acontece? O meu sogro já... Ele já saiu de lá? Já saiu lá da, da, da, do Buracão okay. e veio ah. para a colônia. Né? Okay. Mas a casa que ele morava era do retireiro. Uhum. E ele deixou de tocar a roça porque mudou para cima, né? Uhum. Você pegou 3 mil pés de café a meio. É tudo na mão. Tudo hum. na mão. E o café naquela época, não é uma plantação de hoje, que é 50 centímetros, uma muda uma da outra. Tinha é espaço para a lavoura Sim. crescer. Então e... era 15, 18 parmos, é. uma cova da outra. Eita! 15, 18 parmos. E era muita terra. O senhor, o senhor mexeu na enxada mesmo? Trabalhou Mexe... com enxada? Eu foi sim. Eu fui criado na ferramenta de roça lá. Como é que então, vamos falar aqui um pouquinho, como é que o senhor chegou na prefeitura de Franca? O senhor foi funcionário da prefeitura. É porque é? quando o meu sogro pegou esse café, como era só eu e a Regina, e como ele morava é, na casa da, do fitireiro, ele precisava levantar de madrugada para ajudar a tirar o leite. senhor tirou o leite? Não, meu sogro é. que ajudava. E eu fui para lá para ajudar ele, fiquei lá um ano, nele. ano ajudando ele. Nesse ano que me ajudando ele, que foi em, 60 e... em 65 ajudando ele, nesse período eu perdi minha e minha irmãzinha Caçula, aqui na Vila São Sebastião. Aí eu vim embora, o senhor conhece o Campanário? Uhum. É. Roberto Campanário? Não, Sebastião Campanário. São Sebastião Campanário. Era o Sebastião, é. Olivier, o Olívio, o Holandinho. era uma é. irmandade. Uhum. E como era da família, né, porque a, a mãe do Campanário era é. a irmã do, do meu pai, a tia Florinda. Era Sim. irmã. Então, está na família. E nesse período que morreu minha irmã, é justamente o dia 8 de março de 1967. E, e Eu estava com meus, com meus parentes é, preparando pronta feijão da, da seca na fazenda. Aí o um tempo, muito de chuva, assim, mas tava aquela coisa no, quando nós sentimos para almoçar, uhum. é aquela pretinha. eu olho para cima e ele vem descendo, o meu irmão. Uhum. Aí eu olhei e falei, mas peraí, meu irmão, uma hora dessa aqui, não é que ele tinha me avisar que minha irmã tinha falecido. O senhor, eram quantos irmãos? O senhor, o senhor falou, né? Nós era em três irmãos. Três irmãos. É. E a irmã? A irmã, nós era em, em cinco. Cinco irmãs? Cinco irmãs. Cinco irmãs. Mas o senhor não falou o nome dessa. Assim. Então, já que o senhor falando. Tá, é não, tá, é não, é, não, não perguntou, não perguntou de... Então, fale agora o nome dos irmãos. A, a mais velha. É. é chamada Aparecida. Sim. A mais nova, Iracê. E eu, a lá outra. Depois veio a outra por nome de Naurinda. Depois da Naurinda veio os Marinos. É o que morreu. Meu irmão. Depois dos Marinos, que foi. Passou depois. Nove anos. Aí nasceu outra, foi a Neusa. Essa faleceu também. Depois da Neuza, essa já foi em 54. Aí depois dela, que foi em 55, aí veio o outro irmão, que é o mesmo. Depois de 55, em 57, aí nasceu outra, que é a Darcy. Quando foi em 59, nasceu essa que morreu. Essa que morreu. Nasceu essa. Ô, bom, família grande, né? Grande, mas... o, o seu pai, o nome dele era... João... É, na realidade, era João é, Cibone. Cibone. É, mas aqui houve um erro no Cartório, né? E puseram Sibeli, Cibele na da, Houve um erro de Cartório, puseram puseram João Cibone, porque aí quando o meu avô vieram do, da da Itália, eu acredito que foi naquela época da peregrinação, uhum. veio muita gente. Muita né? gente. E nesse período é, era embarcação de navio, né? Era. O senhor chegou a conhecer o avô? Eu cheguei a conhecer muito mal o meu avô, que era, foi o pai da minha mãe, né? Uhum. Mas tem uma recordação dele? Tem recordação. E tem e bastante recordação da minha avó, que era a mãe do meu pai. O que você não chama chama de nono, né? Nono é. Essa minha avó, ela, ela morou com nós um período. E nesse período que ela morou para nós, tem muita recordação dela. Né? Quando foi no ano de, de, de, de 47, ela morreu. Eu tinha sete anos. Eu nasci em 9 de, de fevereiro de, de, de, de, de 40. A dona Regina, nessas alturas, morou na roça e ela... Matava galinha, porco, cozinhava, e, não, tratava na, de porco. Naquela época, a galinha era ela que sacrificava as coitadinhas. Não sei como é que não foi presa. É. Dona Regina, a roça é trabalho demais, né? Eu estou ah, vendo a senhora fazendo carinha aqui no, nos cabritos aqui. A, a senhora ter cuidado muito animal, né? Por Eu criar. amo as criação. Essa Cria... cabrita... Ela quase morreu, ela nasceu aleijadinha, aí deu um remédio para ela, ela sarou. É a segunda cria, deu é. dois, duas cabritinhas. Duas cabritinhas. É, todas as duas femininhas. É. Que beleza, né? E, e ela criando os, os bichinhos, pastor Natanael ela tira uma canecada desse tamanho de leite. Nós só tomamos leite de cabrito. Ah, mas então vocês vão viver muito aí. <risos> Agora, vocês vão viver muito, porque o leite de cabrito é remédio do é. bom. É. É Jesus Bom. Ô o, é... o, o, senhor, o senhor pulou um pouco aí, o senhor não falou aonde o senhor casou? Como é que o senhor pediu esse casamento? O senhor... então, é uma, então, então, aí, então aí, o que? Aí, aí os assuntos andam mudando. Andam mudando, o <risos> senhor. Eu estou achando que você não está querendo falar como é que o senhor conheceu a Dona Regina. Não, o assunto, você o o assunto, teve o coragem do, lá de. Das BTO, o assunto mudando. É, da mudança. Então, mas aí, pastor Ronaldo? Nesse período que o meu senhor casou, aí houve aquelas mudanças. E naquele tempo, o meu pai era um homem o seguinte, se o patrão não cumprisse o trato, era um ano só. Ele não reclamava, não brigava, eu já saía cedo de bicicleta, de tarde eu já arrumei serviço. Então ele era assim. Uhum. Ele era assim. E, e então, tinha família grande, né? A família grande, né? Então foi dessa maneira. E nesse período que nós, e meu sogro casou, que foi para cá, que a gente morava aqui no, no, no fundão e foi mudando de, de, de, de, de sítio. E conheceu a dona Regina. e não tá aqui? falar onde não. que foi é, ó, aí as é primeiras... Hoje eu conheci é. ali em 59. Em 59. É. Lá que certo. o senhor viu, bateu não, os olhos e falou, essa é minha. Mas aí, o que que acontece? É, a gente era solteiro, não conhecia a verdade, né, pastor? E eu tinha muita amizade com os, os primos meus, que moravam aqui na campanha do Sargado, lá onde nós tínhamos um boetezinho. Uhum. E todos os bailes que tinha, eu pegar pegar minha bicicleta e ia para lá. E nós ia para o baile. Porque eu jovem, né? Papai? É. E ia para o baile. Mas quando foi em junho de 64, tinha um baile lá onde eles moravam. E tinha dois primos meus que trabalhavam para nós, espanhando café, dia trocado, porque o Flávio, meu pai, estava fazendo uma casa para eles. Então, o pai dele mandou pai a café com nós e o meu pai fazendo a casa para eles. Uhum. Aí, foi no dia é, 28 de junho, nesse período, eles terminou, foram embora. Queria que eu fosse nesse baile. Mas eu já tinha combinado com a minha tia, que era a sogra do meu sogro, e na casa deles. Só que aí tava lá no parreiro ainda. Aí combinei com a minha tia, trabalhei até uma certa hora, fui para casa, tomei banho, fiz barba, peguei uma biscoitinho e para a cidade. Né? Aí cheguei na casa dela, logo anoiteceu, e fomos dormir. Só que aí nesse, nesse ponto, o meu sogro. Eu estava morando lá no Parreira, e veio aqui em Franca para fazer compra. né? Para fazer compra. Fez a compra e já deixou no, no, na casa do, do, do, do caminhão, do Só Oscar, que era o leiteiro, que ia buscar leite lá. Uhum. Aí chegou na cademada, tipo, passei uma, um pedaço da noite, porque nós tinha que ir de a pé para pegar esse caminhão, só sabe aonde? Está aqui da rua Minas Gerais. Lá no começo da rua, Avenida Paulino Poço, lá de Francano, dia, ó, espécie de canelinha. Eu levantei umas três horas da madrugada. Eu, minha tia, meu sogro, o meu cunhado, que hoje é falecido também. Para pegar o caminhão do vai. leite, para vir para. Para ir para lá. Porque é. nós fomos de caminhão. Pastor Ronaldo, vai... tinha caído de viada. A minha tia na gabina. Com... Motorista. E eu, meu sogro meu cunhado em cima do caminhão. A dona Regina lá esperando. Não, ela, né, né, ela nem sabia, não. Nem sabia? Não, que nós estávamos indo. Chegou lá, o meu primo já estava no ponto com a eguinha para pegar um pouco de trem para levar para baixo. Aí, primeiro desse caminhão, o sol já estava. Né? Fomos descendo já de para a afora ser aquele cerradão e nisso, quando ela viu que eu tava indo, ela voltou, foi embora. E nisso, nós chegamos, né? Chegamos Escondeu? Cheguemos lá e tudo bem na casa e passou. Anunciamos, passou a tarde e naquele tempo ela era a tiradeira de terço, na casa, na casa ah, para rezar o terço, eu soube, coitadinho do Pedro. É. eu não via nada porque estava morto, né? É. Você levantar a bandeira é. e à noite veio e passou esse tempo, esse terço, fomos dormir. No outro dia levantamos cedo. Aí conversemos um pouquinho. Saiu o almoço e a tia falou, o, o, lá vamos embora, porque de onde nós estávamos? ir lá na Venda da Limeira, para tomar o ônibus, passou dar mais ou menos distância, daqui, não quer ver? Daqui no Champagnat. Ou mais um pouco. E nós tínhamos que sair cedo para poder. Aí fomos embora. Aí não embora. Mas aí. O senhor já conhecia, já, né? Já. É, já, já conhecia. Conheci. Mas a minha, a minha ida lá já foi por essa intenção, o sol, né? Ah, o senhor estava mal intencionado. Já, eu estava mal intencionado. Quer embora, vai? <risos> aí passou, quando pensa que não, oh, e eu sentei. É, numa cadeira, justamente no dia de sábado. É. Meu povo foi tudo dormir, eu sento numa cadeira que eu já tinha recebido uma cartinha dela. Oh. <risos> e foi perguntar se, se gostou tinha, da carta. Eu tinha que mandar outra, né? É. A resposta. E sentei numa cadeira na sala, gastei três horas para escrever uma cartinha. Eu não sabia que empunhava o pastor, <risos> criado lá na roça. Oh, é. Não é aquele hum. jovem que já é... não. Hum. Aí foi criado lá na roça, sempre os marcos de cuidado, né? É. Com tudo que as coisas daquele tempo, em 63... É tudo mais difícil. ...diferente de hoje, né? Aí eu dei... <coughs> Vim em Franca dessa, o meu cunhado... Morava com o tio, o padrinho do, filho do Zé Jô. Era uhum. menino, né? Eu trouxe a caixinha para ele entregar. Só que não encontrou. Nessa eu... carta estava o pedido de namoro? Estava, estava o pedido. Só que foi, foi, foi apertado. É. Foi apertado, porque na carta ele foi agora. Se fosse para mim é, começar a namorar, gastar esse tempo para não virar nada, então eu não quero saber de nada. Uma carta decisiva. Foi, foi, foi. Então, é. Eu fui para namorar eu, que é que coisa séria. As coisas sérias. Aí, quando eu recebi a carta dela, é. nós, nós morávamos aqui no Jacco, mas aí não tinha um mangueiro. Dentro do mangueiro tinha um valo. É isso. Eu corri para dentro do valo para ler essa carta. Lá uh. <risos> ah, dentro do valo. Ah. ler nessa carta. Ai, cara. ai, cada coisa. É. Aí. Quando eu fui mandar a resposta, eu falei, então vou mandar a resposta. Escrevi, entreguei para meu cunhado, porque ela sempre vinha, né? Eu entrei para ele entreguei para ela. Mas nesse período ela não veio. Aí a minha tia falou, Laô, vamos lá no Sonor de novo? Eu falei, vamos tia. Só que aí a já tinha mudado para cima. Lugar no mais espaço. perto do que era nesse, nesse buracão. Aí fomos passear lá. Só que eu cheguei primeiro que a carta. <risos> Aí o senhor já levou a notícia. Eu já levei a notícia. Ô, Mas... Eu sou lá, e Eu estou percebendo que o senhor casou aonde? Casei aqui meio fraco, na Igreja das Graças. Nossa Senhora das Graças. É. Mas e, vamos contar aqui agora um, um, uma coisa que eu queria que o senhor falasse para ficar nesse vídeo. Como que o senhor conheceu o Evangelho? Como é que, que o senhor falou que. Tá falando, ela... aí, aí chega um ponto X, é o principal assunto nosso. O evangelho. É, a chegada do quando Evangelho. Quando eu, eu vim embora para ajudar o meu cunhado, cuidar dos camaradas, esse colega, Francisco Lodovino Vieira, depois ele converteu. O evangelho, o evangelho na Assembleia de Deus? Não, na, na, na Congregação Cristã. Congregação Cristã. É. E nós acabávamos de almoçar, naquele tempo eu, meu cunhado, é, fumava, né, a chupeta do diabo, trem horroroso. É. E nós acabávamos de almoçar, sentávamos na soma da mangueira e começávamos a fazer cigarro. E eu, como não conhecia as normas direito da palavra de Deus, ele começava a com fazer o cigarro, como crente, é. picando o fumo, fazer o cigarro, eu, meu cunhado, e ele pregando para nós. E ele pregou, que eu nunca esqueço, pastor. E o que ele pregou, é, a carapuça veio, serviu tudo para mim. O gorrinho. Era o que os outros estavam precisando? O que eu tava precisava. Porque aí, ele pregava sobre a carne sufocada. Uhum. E a gente, eu sempre falo, filho de peixe, é peixinho. É. Até na minha mãe, que matava frango, né? Pescoço estrancado. E aquilo, aquilo tem morrer ali, mas aquele é sangue... é a gente conta como testemunho. Como testemunho, é. Testemunho. Olha lá você nunca vê ninguém matar frango, pescoço destroncado, tudo. E eu falei, então, só Chico, então, essa Laura é a carne sufocada, é pecado de morte. Porque assim como Cristo morreu e derramou até a última gota de sangue, em prol das nossas almas, é, o sangue da carne tem que ser derramado, tem que ser... Tem que ser é sacrificar, sangrar. Aí eu falei, sou Chico, e eu só mato assim então. É carne, sacrificar é pecado de morte. Pastor, eu me senti um temor na hora, na hora, nunca mais. É, é um vício, né? É. E, e aí depois eu sou conheceu o Evangelho lá. Como é que é assim? Conheci lá através desta palavra. Mas aí ela tinha ganhado dois livros da mãe da nossa patroa, que era a mulher Freita, a, mulher, a, mulher, a mulher de frente, da Dona Zizina. Ganhou dois livros, mas se está guardado. Ninguém. Que livro que era, se eu não lembro nem. Você quer ver como é que é as coisas? É. Quando eu fiquei sabendo, que eu cheguei e perguntei pra ela bem, cadê que dois livros que a dona Elisinha te deu? Falei, tá aí. Não, porque eu tava pensando, isso, isso assim, assim, com muito católica, né? É. E contando o que se passou. Fala, não, eu não quero saber. eu nasci católica e quero morrer católica. Ela. Não, peraí. É. Eu quero ver esse livro. Ela trouxe o um livro. Primeiro, um é a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Uhum. O outro é um livro que os, os padres liam naquela época, havia Sacra. Uhum. Um livro muito importante, pastor. Uhum. Muito importante. Eu comecei a examinar e ver, porque esse da Via Sacra, eu não conheci o livro, mas conheci o estudo dele. Porque aqui no fundão, naquela igreja do Rojadinho aqui, você tem uma igreja ali. Uhum. É, na, na, na Semana Santa, tinha um senhor que morava, tinha um lá embaixo, que era o pai do, do meu cunhado. Era ele que lia a Via Sacra. Todo domingo, do primeiro ao quarto capítulo Sobre um livro muito muito importante muito é... aí eu fui eu fui abrir eu fui examinar o que ele me falou Tomada. e eu encontrei mas ficou por isso nunca mais aí nesse período pastor mudemos para Franca né Casado? Ca casado, eu mudei a franca. E foi onde eu fui ajudar meu sogro, um ano lá na Trombuca. Depois nisso foi quando morreu minha irmã e eu vim embora. Aí quando eu cheguei em casa, não, eu muito preocupado, muito preocupado. Né? Cheguei em casa no dia de sábado, quatro né? horas da tarde. Aí veio minha mãe me receber da Peru, do São Gerardo, minha mãe veio me recebendo o portãozinho. Falei: "É, meu filho, eu já ia escrever uma cartinha por na rádio, te avisando que eu tô muito doente". E eu falei: "Mãe, eu é doente da senhora. É só que eu tô longe. A mulher sarou, pastor". <risos> é. Mas aí o meu cunhado chegou do serviço. No sábado ele falou para mim que a prefeitura, a partir de segunda-feira, ia contratar é, ajudante geral. Por que você não vai lá? Eu falei, eu vou, ué. Aí passou. Sábado foi 18, domingo 19, é, sábado 19, domingo, como é que é? Sábado 18, domingo 19 e na segunda vez. O senhor fez o... Fui na prefeitura com ele na primeira administração dele o Palermo. Aí cheguemos lá, estranho, né? só tinha meu cunhado que era conhecido. A turma foi chegando, cada um monta no seu caminhão e vai. Aí, com todo mundo saiu e eu fui conversar com o secretário de administração, que era o finado, o Dr. doutor Sérgio Vasconcelos, um homem assim. O povo tinha medo dele porque ele era muito assim, né? Rígido. Aí, quando eu fui para conversar com ele, eu fui esbarrado pelo cafezeiro, que era o seu Joaquim Canuto. Ele raiou comigo, pediu para esperar. Muita vergonha, esperei. O doutor Sérgio me chamou. Me chamou, quando ele me chamou, eu falei. Me dá licença, doutor. Entra. Aí eu entrei, cumprimentei ele, e ele me perguntou o que eu queria. Eu falei, doutor, meu caso é o seguinte, eu vim da roça sábado, lá do Gera de Freire, da Trindade. O meu cunhado trabalha aqui e disse para mim que partir a prefeitura ia contratar para ajudante geral. E eu tô aqui, eu preciso de um emprego. Pastor, Deus estava já preparando, preparando tudo. tudo. Aí, me perguntou onde eu morava, dei, perguntei o nome, eu dei. Quando ele perguntou se eu tinha documento, eu falei, doutor, eu só tenho a reservista, que foi tirada em 59. Mas quando o a mandou, mandou o bolso para mostrar para ele, Bebê. ele não quis. E eu falei, não, não, precisa não. Ele olha, se você quiser começar agora, pode. Agora? Agora, agora pode. E eu falei, doutor, eu não consigo ver. eu não posso começar amanhã, porque eu moro no São Baixão, não tenho almoço, pode, amanhã você vem, conversa com o seu Chiquinho, seu Leite, que era o chefão do pátio, né? Homem uhum. chapéu de pedra, pedra de lenha, gravata, muito sério assim, aí tudo bem. Aí agradeci, doutor, muito agradecido, foi embora. Só que tem uma coisa, você te deu uma paia de um enxada Essa aí é a prefeitura não dá, não sei. A enxada eu tinha. A pá, o meu vizinho tinha uma pá, que ela pegava quase um metro de areia de uma vez. <risos> Ajudia do. Ah, eu já sei. O senhor Juca vai me emprestar essa pá para dez dias. Cheguei lá e falei, eu sou Júca, me senhor me do senhor para dez dias, porque é o dia 20. Quando era o dia, o dia 30, saía os trocadinhos, né? Empresso, aí. Fui lá, receber João uns comprei um APA, entregue a dela, agradecer. Pastor Ronaldo, nesse período eu trabalhei na prefeitura, 30 anos e 8 meses quando aposentei. Nesses 30 anos e 8 meses, eu sofri dois acidentes. Um foi na primeira gestão do Maurício, Uhum. Eu estava vindo sabe da onde? Da nossa igreja sede, porque aí eu já tinha ouvido a palavra, tinha aceitado, né? Chama ela, uhum. né? Já tinha é. sido membro da igreja Jorge Sembra de Deus. <risos> e acidente é, um no, no sábado à noite, a prova Tá aqui no dedo. Cinco pontos. O quadro da bicicleta é despendurado aí, ó. Nem, nem deixou sinal. Se Sábado, segunda, eu fui trabalhar. Depois, eu surfi outro, que eu já trabalho na Siretrana, de frente, de dança, a Casa Vitória do Janeiro. Uhum. de frente é. Quando nós pichamos a corda, a fazer ali, a faixa da, da, da avenida, no cruzamento da avenida com a, a, a rua... É, esqueci o nome dela. Quando eu preciso de dividi a corda para centralizar ela, cruzou um carro. De cada corda, cruzou um carro a corda me pegou, me derrubou, me arrastou dez, cinco metros na, rodaldia, na avenida. Uhum. Bati a bunda assim e o rastão de bunda fora. Quando eu bati a bunda na sarjeta de frente à Casa Vitória, Jesus rebentou a corda. Pela corda de Nair, ele rebentou ela. Uhum. Três horas. A gente não deu para trabalhar, não. Aí o colega já recolheu o material, peguei, levei na Siretran, vim na prefeitura, na oficina, guardei caminhonete, peguei a bisquete e fui embora. Né? Passou a noite, passou sábado, passou domingo, mas nisso eu já entrei na prefeitura, fiz uma ficha de seguro, uhum. né, Só de finado. Segundo fui trabalhar, não usei a ficha. Então, nesses 30 anos e 8 meses que eu trabalhei, é, fiz, tive dois acidentes. Não precisei ficar afastado, de jeito nenhum. Nesses 30 anos que eu lembro, pastor, não tive uma falta. Isso é importante. Ô, irmão, o senhor depois estava como motorista, né? Já como motorista. Como motorista. E o senhor aposentou como motorista? Não? Como motorista. Motorista, que esse caminhão então, recolhendo... Porque aí, quando eu, eu resolvi fazer, pedir minha aposentadoria, requerir ela, é, foi quando o sindicato tinha contratado uma, uma senhora, a dona Regina, para fazer contagem de tempo. Né? E aí fiz o, o requerimento da minha aposentadoria, e tinha o doutor Luiz Antônio, que nós dávamos entrevista aqui. Uhum. Aí quando ele me chamou, é, me fez entrevista, me perguntou, quando eu entrei na prefeitura, eu falei para ele, o que, que o senhor fazia, doutor? Eu entrei como ajudante geral, cinco anos, depois eu entrei de motorista. Fazendo o quê? Com o quê? Com carros pesados. Fazendo o quê? De tudo. Puxando gente serviço, puxando areia, puxando pedra, puxando terra, papel, fazer de tudo. Falei, o motor com carros pesados, cada quatro anos é, tem é, 40% de... Aí tudo bem, fez. E aí deu, na quantidade de tempo que a dona Regina, Regina é. fez, deu, deu 31 anos. Um. Com o meu direito como motorista, carro sujado, deu 35. Aí foi arrumar os papéis, ela fez o papel para mim e falou: Senhora, o senhor quer é, que eu dou a entrada? Eu falei, Olha, sabe que ela... ela eu conheço uma de fundo a fundo, né, passou. Pai, e passou a dar a entrada, como é que fica? Falei, o primeiro pagamento é meu. Tudo bem, pode dar a entrada. Aí, pai, já deu a entrada. Deu a entrada e ficou. Passou. Aí sai minha aposentadoria. Eu fico feliz da vida, né? Sai a aposentadoria e aí não, eu fui pagar é ela. Isso. Falou o não se não tiver jeito, você não paga. Vai pagar de duas vezes, não, a dona Regina já desconta isso tudo. Paguei de uma vez. E depois de dez anos, como o salário começou a cair, eu procurei o um advogado que tinha dado, primeiramente, a entrada aposentadoria dela. O doutor... É... Como é que chama Aí... É o meu você tá falando? É. É o senhor, doutor Márcio, uhum. até da, da, da, da. Ah, não é? Não é da é. Igreja do Evangelho Casagunai. Aí eu fui procurar saber dele, que senhor infelizmente, o senhor aposentou proporcional no pão infernal 70, O ah, Doutor, é brincadeira. Né? Aí no caso, NPS não me comunicou nada, que não dava a integral, prefeitura nada, mas, quer saber do caso. Já não já, já tinha, tinha caducado, 10 anos. Só deixa para lá. Então meu caso, foi esse Mas graças a Deus. Estou feliz. Tá feliz. A família cresceu? Cresceu. Tem quantos netos? Tem 12 netos? Doze, do, do, do, né? Quantos netos nós temos? Ah, quatro. Ah, a senhora quatro. que é a avó não sabe? É? <risos> Já tem muito neto, né? Bisneto, o senhor tem? Cinco. Cinco. Agora, o que eu gostei mais daqui é que vocês gostam da roça. Vocês têm uma comunhão com a natureza muito grande, né? Não é à toa que vocês estão morando aqui. Já há quantos anos o senhor mora aqui nessa chácara? 26. Eu vim para cá em é? 96. Então o senhor, e o senhor trouxe a família toda para cá? O estão... Natanael era solteiro ainda. É. Daniel. O Daniel era solteiro. Os e e As meninas tinham casado, as filhas tinham casado. Você tem três é. mulheres e... e quatro homens. O senhor Laú. Agora eu vou, falar, eu vou falar duas coisas para o senhor. O valor da família é tão importante, mas eu estava pensando antes de vir para cá, de falar uma coisa para o senhor, que o senhor não imagina o que eu vou falar. O trabalho que o senhor fez na Igreja do Brasilândia como porteiro. Pastor Ronaldo. Isso aí não tem preço. Não, não. Isso gente. aí é um trabalho que... Feliz a igreja que tem um alaor. O tá indo. Olha, eu vou dizer a a verdade, com muita gratidão a Deus, a minha chamada tirei, porque... para o evangelho, não leite, não azar, ela a lei não, a de Deus, não foi uma chamada assim, de... é. foi pelo amor. O amor. Pelo amor. E, e o senhor revela isso, porque o senhor ali é uma, é um, eu vou falar até um, uma expressão comum, um cartão de visita. Nossa, Chegou né? ali, o, o irmão Lauro é, é uma marca daquela igreja, né? Todo mundo ali na, na porta receber uma pessoa. O, a importância desse serviço é muito grande. Muito se tem grande. o diácono que é importante, se tem o presbítero que é importante, tem aquele que desempenha com amor. Aquele trabalho de, de receber as pessoas, né? O senhor, e... o senhor deve ter cada testemunho tão bonito, né? Pastor Ronaldo, quando morreu o pastor Juvenal, que eu estava lá é. sentado presenciando o senhor falar, me veio tudo na mente é, o que ele fez o que ele deixou de fazer. Já, já, Quantas visitas o senhor fez junto? Quando... Você conheceu o Mão João Teles? É assim que passou o pastor Eu sei o que é, né? É. O Mão João Teles, antes da fundação do Brasilândia, o Mão João Teles, e eu já como já como paulista, o Mão João Teles era o tesoureiro. Sim. Ser, e ele sim. trabalhava, ele, o pastor Bassanufo, no forte. calçado. É, lá no centro da cidade, calçando, é, não sei o calçado, o. Mas aí o Ivan Vanteles, ele ia sair da fábrica para trabalhar de vendedor. Sim. E foi lá em casa, e foi na sede e falou ao pastor Juvenal, que era o presidente, né? Sim. Falei, pastor. E eu. Vou sair da fábrica, vou trabalhar de vendedor, de viajante <risos> Eu vim aqui para me entregar o trabalho da duraria Aí o pastor Juvenal disse que abaixou a cabeça e falou assim Você vai um pouquinho para trás, mas... Nós vamos ter ali que está dentro E nós vamos ter qual é o irmão mais frequente que não falta dos cultos? Ele pensou bem, o pastor, eu o lá hoje. Eu não faltava, pastor. Eu moro na hora. Aí então vai na casa dele, pede para nós chegar na casa do sonho, conversa com ele. Aí foi em casa. Como eu estava trabalhando, eu deixo o recado com a Regina, falei, mas Regina, fala para o dar dar uma chegada lá na minha casa, à noite. Mas não falou o que que era. Aí eu falei, vamos ver o que que é Aí eu fiquei lá, falou, não. Eu vim aqui para o curso, estou saindo da fábrica, vou trabalhar de viajante, eu venho a ver o Eu fui na sede, no Lá. Me perguntou isso, isso, e isso foi o mais frequente no palco do sul, pelo mal. Eu pedi me passar pelo mal. Pastor, uma coisa aqui, se eu estou é, vendo que foi de Deus, eu não posso falar nada aqui. Aí me passou, naquele tempo, tinha aquele, aquele livrinho assim, cinzento, de rascunho, né? Ele me passou, me explicou direitinho como ele fazia, como ele deixava de fazer. Aí eu peguei. Muita felicidade. Peguei e fui, e vai, e vai. E todo mês eu fechava o relatório, né? Levava para a para fazer o acerto do filhado saudoso, o pastor Benedito Cândido Vieira. Pastor Ronaldo, trabalhei durante 32 anos na tesouraria, sem nunca problema de nada. Meu acerto, todo aquele, era positivo. Deixar, mas o põe, tempo né? foi passando, passando, mas a gente já tá no assunto mesmo, acabar a entrevista. E, e quando foi na, na época da, que o pastor Baçanufo resolveu <risos> ampliar a igreja, aí já mudou as coisas. Porque aí tinha o, o meu segundo, que ele, ele pôs para tomar conta, né? da construção e mesmo assim ele comprava tudo, ele que fazia tudo e eu ficava só para fechar o um relatório como que um, chamava? Irmão Cid. Irmão Cid. E fazer o um acerto na sede. Mas que coisa boa. O, o pastor, o irmão Laô, que que trabalho grande vocês se fizeram. Nós fizemos questão de registrar a igreja lá, o tempo. O trabalho começou pequeno, visitação, culto nas casas, e só foi ampliando e crescendo. Né? Pastor, o senhor viveu todo o tempo do pastor Balsanufo? Todo o tempo. O pastor, o pastor Balsanufo, o pastor Ronaldo, é, quando eu fui, é, Para a igreja, quando a gente fala o contrário, quando aceitei Jesus, não, quando ele nos aceitou na podridão e tudo, é, é verdade? É. Depois, ele foi você, um pastor não, e tanto, ele né? Era, ele era diácono, é. diácono. Depois foi ao, foi ao presbitério, depois ao pastorado. E, e, e o senhor começou com o primeiro é? pastor, o pastor Juvenal. O pastor e final, o pastor e domingo domingo Domingos. Domingos. Domingos Pinto de Almeida. De Almeida, que é o pastor. Né, tem uma história aqui. Depois veio o pastor Juvenal Soares. O senhor conheceu também o pastor Benedito Damião, né? Nossa pastor. O pastor me dirigiu o Jardim é. Paulista. É mesmo? É, dirigiu. Mas é. ele é da Santa Cruz ali. é da Santa Cruz. É. Ele penteava o cabelinho assim. Muito é. calmo assim. O cabelo enrolava. É. O ensinamento é. dele era aquele. Quem não entendia é porque estava dormindo. É. Mesmo. A voz. Aquela voz é. solenta. Cálida, calma. né? Calma. Calma. O é. que, que você está fazendo com barulho lá? É bom, rapaz. O que, que é isso? Não, experimenta. Depois... então fica aqui na frente que eu quero. Está né? terminando aqui o que, que é isso? O moço está tá colocando aqui um, um leite de cabra aqui. Deixa eu ver. <risos> é leite de cabra mesmo? Não, pastor. É. É. Pastor e Ronaldo. Os dirigentes do Jardim Paulista. É fruta, como é que chama essa? Tamarino. Tamarino. Isso é bom demais da conta. Naquele tempo, não tinha o pastor de fixo. Aqui, ó. Uma delícia. Obrigado, viu, irmão? Deus abençoe. Obrigado. Morando na roça, tem que passar ah, bem, né, irmão? Isso aqui é uma beleza, né? Natural, apanhado aqui. Tudo natural. Aqui. Isso é muito bom, Natanael Obrigado, viu? É uma recordação é. muito grande. E nós estamos tomando isso aqui tudo junto aqui, com o irmão. E eu fico muito feliz aqui, viu, irmão? É, muito Ronaldo, obrigado. E eu, confesso diante de Deus, a minha felicidade. De receber o um Senhor gente, aqui. A gente está nossa... aqui nesse lugar tão simples. Que, que simples. Essa poeira essa sujeirada de, de, de, de, de, de, de folha de árvore. Mas nós estamos entre os cordeiros. Mas aqui, meu filho. As ovelhas, né? Ô, é. beleza. Isso aí. Ô, oh, se você não ficar com coisa, você coloca mais um pouquinho aqui para mim, porque depois eu vou. Aí, ó, chegou, chegou, só, não, só um pouquinho. Não, mais. não, não, não, chega, tá bom. E uma obrigado. coisa que eu vou perguntar para o senhor. Muito obrigado. Eu não sou esse, eu sou... só estou errado. Quando o senhor sofreu o um acidente, foi lá na ponte do não foi? não Não. Não me engano, o senhor foi na minha casa junto com o pastor Eurício Poçanufo, o pastor José o irmão José Serafim. Você não foi lá em casa? Não, não não, não, não foi ideia. nessa época. Eles foram me visitar. Isso há 35 anos, irmão. Nós estamos fazendo história, contando história, e eu louvo a Deus de estar aqui na casa do irmão. Depois mas eu não vou ver o pastor Ronaldo, eu estou aqui, ó, muito feliz. Tomando, e fazendo um registro Eu faço esse registro do mesmo tamarinho. jeito né? Tomando um suco de tamarindo e, e a irmã Aqui ó Que coisa boa, muito obrigado pastor Louvado seja o nome do senhor Eu estou vendo aqui Que qualquer momento aqui vai desligar E já vou ao sinal da bateria Natanael Você foi gentil demais Aqui ó Atenção, acolhida Eu fiquei muito feliz de estar aqui Viu? aqui ó e no, dois, não ó, mais. No, obrigado, sem, obrigado, você irmão. vai dar tempo sim uma das coisas que eu tenho em recordação sim para falar quando eu adquiri um cartãozinho de visita ah, isso aqui é queijo né obrigado irmão um cartão ah, de visita obrigado aqui ó aqui. é dado é pela queijo. não pela mão do jornal lá na sede. Ah, já cheguei e comer, pra, é, pra fazer visita. Pra Santa casa. Da Santa casa. Mas acontece que nem todos têm aqueles cuidados. Uhum. Gostoso, né? E tinha um irmãos naquela época que fazia visita, que quando Queijo eles, de leite da eles da iam capra. orar, oravam muito alto. Uhum. Aí a Santa Cheio Casa não mistura visita. com outro não? Não, morrendo da nada. Ah, ah, não. Isso senhor me deu, tinha uma canção de visita, que eu peguei lá na sede, com o senhor lá na lá. Foi muito bom. Eu agradeço a Deus, eu estou até conversando com a boca cheia, comendo queijo aqui, mas eu... Queijo dando leite da cabrita. Leite foi. da cabrita, mas que berça, <risos> irmão. Mas já deu embora, né? é. A irmã Dolores precisava estar aqui com a gente. Né, ô Serafim, seus... Ah, ela chega lá com a neném hoje acabou o dia. Seu Serafim tá comendo aí, conversando é. com a boca cheia lá, ó. Nem, nem <risos> quebra. Isso aqui não é né? para todo mundo, não. Não, Tem mãe. Leite de... Queijo de... É de leite que de cabra. Uma beleza. Queijo de que leite que de que cabra. É, leite de cabra. Mas não é, é cabra macho, não. É cabrita. Cabrita. É cabrita. E esse irmão aí, lá de Pernambuco, já tirei uma história bonita dele. Mas só que depois ele vai falar assim, a história do irmão lá ficou mais bonita. E nós ficamos aqui. Ó. E eu queria só dar uma empurradinha, o Nathanael dá uma forcinha para mim, eu quero, só tirar essa, essa coisa aqui para ver se a minha bateria vai dar de eu chegar. Tira, tira fazendo favor essa favor, essa, essa é garrafa. Bem. A garrafa, a garrafa aqui. Opa. Só para eu, esse quadro aqui irmão, Vira pra cá, esse, esse moço tá ruim de direção, viu? Eu não tô, né? So. Tá... Aí, ó. Hum. Tá dando sinal que vai desligar, e antes de desligar, eu quero. Aqui, ó. A perna levanta ela aí, ó. Só pra eu pegar esse Aí, agora sim, agora vamos ver ó. Olha que quadro mais bonito aqui, ó. Hum. Bodas de ouro. Certo? olha que beleza. Parabéns, meu irmão. Uma alegria muito grande estar aqui na casa dos. 58 anos é, de casado. De casado. 64. É, hum. é de cabra né, o da 25 de 7 de 2... 1964. É, a gente junta. Que ah, que foi... 2014, de 2014, 50. e agora 50. Deus esteja nessa casa e está abençoando essa família muito obrigado irmão já indo embora irmão fica aqui na frente aqui fazer o favor irmão Serafim, ó oh, eu quero quero agradecer muito vocês por essa oportunidade o oh, irmão eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vocês não vão ficar tristes, não. Mas eu quero voltar aqui para a gente conversar mais. Amém. Porque Glória nós temos muita história para registrar. Amém. Dessa franca e desta igreja do Brasilândia, viu? Se Amém. Deus quiser. Pois irmão, pode voltar. Pode. Então nós vamos fazer o seguinte: o nosso irmão que me, me, me trouxe aqui. O irmão é, José Serafim, ele vai fazer uma oração agradecendo a Deus essa oportunidade. A coisa mais importante que nós temos é quando nós nos encontramos. E quando nós nos encontramos e registramos, aí fica para a eternidade. Faça a oração, irmão, Bom, agradecer. Bem, vamos agradecer a Deus Aleluia. por esse dia, Senhor. Sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Para te agradecer, meu Deus, primeiramente, por esse dia, Senhor. Glória, sim, sim. Pelo fogo de vida que tem nos dado. Uhum. Por estar aqui, meu Deus, nessa tarde, Senhor, aqui na casa dos Teus servos, do irmão da outra, da irmã, Aleluia, Regina e seu filho. Pai, abençoa cada um de nós, meu Deus. Abençoa, Senhor, que nós possamos sempre permanecer na Tua presença. Pois nós, Senhor, somos os Teus servos, Senhor, e precisamos da Tua ajuda. Pois sem Ti não somos nada, mas contigo na frente somos mais que é Amém, Jesus. o Senhor já venceu por nós, e por isso, Senhor, nós estamos gratos a Ti, Pai. Continua, meu Deus, que Tua mãos estendida, Senhor, sobre esse lar, Senhor, abençoa nossa família Senhor, Tu conheça os nossos corações e as nossas mentes Pai, que o Teu nome seja louvado através de cada um dos Teus seres E nós te se agradecemos, Senhor, por esse dia é Em nome de Jesus, para todos sempre E todos podem dizer amém. Amém. amém amém, amém Louvado seja o Teu nome, Senhor Bendito seja o Teu nome, Senhor Vida preciosa para a glória do Teu nome. Senhor, nós Te louvamos por essa tarde, por esse lugar tão pitoresco, ouvindo, Senhor, o canto dos pássaros, as aves. Nós Te louvamos, Senhor, pelo testemunho de vida abençoada, da Tua proteção, do Teu cuidado. Fica, Senhor, neste lugar. Eu é que nós Te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém, amém, louvado seja o teu nome.